Tem. Tá. Será que ela vai conseguir entrar dentro? Ela pode entrar, mas tem que tomar, tomar cuidado ela não cai em cima de nós. Será é que ele morreu dentro ou fora? Não Deve ter sido dentro, porque ele já veio à noite, ali na parte da noite. Nossa, tem um urubu.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 toda destruída, hein, então é Thaís? Verdade. ela dela cair na gente. Não sei se a gente vai conseguir entrar lá dentro. Aqui nessa casa morava um rapaz sozinho, ele devia ter mais ou menos uns 17, 18 anos. Ele trabalhava aqui no sítio e no sítio vizinho morava uma outra família, uma menina. E ele começou a gostar dessa menina. Só que o pai dessa menina não deixava eles namorar. porque ele era muito pobre. Só que a menina também gostava dele. E, e eles ele... eram novos, né? Eles eram novos. E ele e a menina pegou e vieram morar aqui ele trouxe ela para morar com ele fugiu Ou, né fugiu. antigamente fugia é, muito na época fugia Na época eles fugiu e veio morar aqui aí o pai dela não sabia onde ela tava até que ele descobriu que ela estava morando com ele aqui nessa casa e o pai dela vem uma certa noite aqui na, na casa para poder buscar a menina começou a brigar com o garoto com esse o genro dele começou a brigar com ele e acabou matando ele na casa não sei se matou ele do lado de fora do lado de dentro mas depois disso, ninguém mais teve coragem de morar nessa casa, até né, isso E a gente não sabe se a menina foi embora com ele, a gente não sabe é. o que aconteceu depois. A gente não sabe o certo o que aconteceu, só sei que o pai da menina acabou matando ele aqui. A gente não sabe nem se é verdade essa história, né, mas é. foi o que foi passado para gente, essa lenda aqui, ó. Então a gente vai fazer a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa, não sei se vamos conseguir, pelo que eu vi ali tem muita coisa ali dentro. Uhum. Mas deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Tá Tiago, será que vai conseguir entrar aí dentro? Não sei. Vamos dar uma volta por fora. Tá. E a gente vê se consegue entrar. Tá. Aquilo ali é perigoso, muita cobra. Uhum. Então, vamos ver aqui por fora, primeiro. Aqui eu acho que tinha alguma coisa que foi cair, né? Já vi que isso aqui. Fiquei interessado nisso aqui, olha. Hum, subterrâneo. Também tá tem cobra aí. Você né? viu? Tá vindo tá um vento gelado aí? Tá vendo? Cara, eu escutei uma subir. Opa! O que foi? Fez barulho, daí. É. Você é essas coisas, Aqui tem outra. Tá. Lá tem outra aí mais um. Tem dentro, pra poder ver? Tem... Pode ver, tem forro. Oh, vou... Cara, olha a parede lá, pintada. Lá dentro. Uhum. Aham. olha isso aqui, tá Nossa! Lá. Acho que não, ele não vai conseguir entrar aí dentro, não, Nossa, cara, tá muito perigoso. Olha o telhado. Faz muito tempo que aconteceu isso, né, Tiago? acho que depois disso ninguém mais morou aqui. Não, olha aí. Isso aí faz, deve fazer muitos anos isso aí. Sim. E a casa, pelo jeito, ela não era nem cimento, era aquele barro, né? Aham. Uhum. Aquele cimento de barro. Ali deve ser esse banheiro, ó, aquele quadradinho. Ó, aqui não tem nem como entrar nessa nem porta. Bem, essa porta tá caindo. Pessoal, a gente é doido pra entrar nas casas, mas nem tanto também, né? É. Onde dá pra nós entrar, nós entra. Morrer a gente não quer, né? Ai, tá cheio de... Ai, cara. Parece lá. que aqueles negócio de cavalo, né? É. Olha a parede lá, Olha, mostra o é. detalhezinho. Tem uns detalhes, ó. Editor, puxa um zoom aí na parede ali, ó. mostrar os detalhezinhos. Olha o forro, como tá. O teto, né? Tiago, tinha uns detalhes ali, ó. Tá vendo? Aqui, aqui em volta da casa tinha uns detalhes. Olha aqui, ó. Né? Quer ver? Ó. ó, desci os detalhes aqui, ó. Tá vendo? Nossa, cara, que judiação, velho. Não vai te seguindo pra nessa casa. Isso aqui. Ai, tá perigoso. Eu não tenho coragem de pisar aí, não. Nem eu... Oi, Eli. Tá, tá vendo os buracos? Não, não. Não tem coragem. Olha, é tudo detalhe em volta. Caramba, então é isso. Geralmente quando nós chegamos nessas casas assim, é, a gente volta pra trás, né, Thiago? A gente nem grava. Nem grava, mas... Mas essa casa aqui merece, cara. Pela história, pela, pela, pela construção dela, que é de muitos anos atrás. Olha aqui, ó. Ele morreu... O garoto, na verdade, é, ele acabou morrendo por amor, né? Sim. Vou por amor e Era um rapaz humilde, não tinha condição, não tinha dinheiro E o pai da garota era um cara que já tinha mais condição Era um cara estabilizado, né, fazendeiro E não queria que a, que a filha dele namorasse não é ninguém, né, é ninguém como ninguém na de... época, né? que fala, né? Deixa eu ver aqui Nossa, a gente eu não tem coragem de pisar assim de jeito nenhum Olha naquela porta não dá. Aqui era uma área, ó. É, aqui era uma área, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem alguns nomes escritos, hein. Tá escrito aí Celso, será que era o nome dele? Ciso. Ciso. Ciclo Silo. Cico Celso. Cico Celso. Celso. E Anne tá escrito Anne. Ah, será que era, era nome que é o nome dele? Olha lá, Ana. galera. Hum. Oh, né? oh, é, né? é, aqui tem outros marcos também né? E ele era um moleque, né, Thiago? Ah, mas é? tem né? fogão além aí? Não O que, que é isso aqui, então? Não? Então, só se tinha na época, aí, mas aqui não tem, não tem nem marca, assim, de preto, nada, sabe? Ó, ah, deve com forra. É, tá com forro, ó É, detalhezinho de forro Mas o forro também está caindo, galera Não vai conseguir entrar na casa Ai. Cuidado Caramba, cara, quase caiu. E aqui também tem outro, né, Thaís? Então, acho que era pilar, Thiago Acho que era um pilar assim, ó Tinha uma arinha, ó. tá vendo que tava Sim. Eu acho que era uma arinha, daí deve ter caído tudo É Nossa, e mas esse... Jeito, então era quatro cômodos, né? E... Então, mas parece que tinha um banheiro lá dentro Será que não, não consegue punhar pela janelinha? Vamos lá ver? Se entrar dentro, não vai ter como não. Não. Que pena. Ah, não dá pra ir, não. Não dá, né? Não dá. Olha ah, lá, não dá pra entrar aqui. A gente até queria ir aqui pra ver o banheiro lá. Ficou o único cômodo que a gente não conseguiu ver, né? Porque o resto a gente conseguiu dar uma olhada pela janela. É. Infelizmente não vamos conseguir entrar ali dentro, pessoal. Não sei se um dia a gente pode voltar aqui nessa casa, é, pelo lado de fora, tentar fazer uma comunicação. É, se o pessoal quiser, porque assim, vocês viram ali, pessoal, que não tem como a gente vir, mas a gente veio conhecer, que não tem como a gente entrar, né? É. Mas que a gente veio, a gente conhece, querendo ou não, é um lugar longe, a gente gasta bastante para vir, né, Thiago? Sim. Se vocês quiserem que a gente venha uma, uma hora por fora, passa o K2, tenta fazer alguma investigação aqui, comenta aí, pessoal, que a gente vem. É, tem que ter muito like no vídeo pra gente voltar, senão a gente acaba nem voltando, porque... Uh -huh. O que daria para fazer aqui é um, tentar uma, uma comunicação pelo lado de fora, não nem Passar pra o tentar... K2 primeiro, né, é. para ver se tem alguma coisa. Tentar uma comunicação do lado de fora, porque não tem como entrar lá não de tem. jeito nenhum. De dia eu não tenho coragem, à noite muito que menos. Horror. Aquilo ali é perigoso ter bicho e, cara, se acontece alguma coisa com a gente aqui, não consegue chegar no hospital vivo não. É, é muito longe, galera, muito longe mesmo. Mas eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Peço desculpa para vocês por não conseguir entrar dentro da casa. Espero que vocês entendam. Não tem coragem de entrar lá dentro mesmo com aqueles negócios. De jeito nenhum. Mas é isso aí, né, Thaís? Uhum, Vamos embora? Vamos embora. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.